Lembra da Beatriz? A bailarina de Londrina que ia participar de competições nos Estados Unidos? Pois é, voltou com resultados muito positivos. Continue com a gente. Você dança balé ou não? Eu não, eu já, já fiz bala quando eu era mais nova. É Mais nova? Como mais nova? Impossível mais nova, né? <risos> então... era criança. <risos> então tá bom. Vamos ver uma reportagem juntos aqui? Lembra da Beatriz? Sim. Então, a gente mostrou aqui no primeiro impacto, a Tati vai ficar comigo aqui agora. A gente mostrou aqui no primeiro impacto a Beatriz, né? Que foi representar a Londrina numa competição nos Estados Unidos da América. E voltou de lá com performance à altura do talento dela. Vamos ver a reportagem, Tati? Vamos. Roda, aqui. Beatriz já é conhecida do londrinense. Agora está ficando famosa lá fora, no exterior. São anos de preparação para estar entre as melhores do mundo. Eu fico muito feliz e muito honrada também de estar tá podendo levar o nome do balé Arena Resende e de poder estar nesse meio do ramo do balé. A jovem participou de dois eventos nos Estados Unidos no mês de abril. Voltou com o segundo lugar em um deles. Exibe orgulhosa a medalha e o certificado de participação. Fiquei muito feliz de estar recebendo o segundo lugar. Foi mais surpresa, porque a gente já tinha tentado esse festival antes. Um jurado veio me procurar, né, em nome de dois jurados até, e falou assim, olha, é, dois jurados queriam contratar ela, mas ela só tem 16 anos, ele não pode contratar com 16 anos. Então, assim, eles já queriam contratar direto para trabalhar já. Isso foi... Melhor do que qualquer medalha. Eu, como professora, ouvi isso de um jurado internacional que já quer contratar a minha aluna. Isso, para mim, olha, é muito gratificante. Não, não sei nem o que dizer. É melhor que qualquer outra coisa, assim, em relação a esses prêmios. Então, eu fico muito feliz. Além dos festivais, a Beatriz participou de audições nos Estados Unidos que renderam três bolsas de estudo. Como ela já tinha outras três bolsas, terá que escolher uma entre seis oportunidades. Essa decisão vai ditar o rumo da carreira profissional. Está uma dúvida muito grande, mas a gente já tem duas que estão no topo da nossa lista, mas a gente vai estar tá conversando e vai estar tá decidindo o que é melhor para a minha carreira. Várias escolas querem ter a jovem na fase final de preparação até se tornar bailarina profissional. É por isso que, por aqui, o estudo e a dedicação continuam, até que a decisão seja tomada e o futuro do próximo passo definido. Eu posso morar na Alemanha, eu posso morar nos Estados Unidos, são as duas opções dessas seis bolsas. A gente tem até setembro, eu vou sentar com os pais dela, com ela, para ver aonde ela se encaixa melhor, porque não é só a melhor escola, tem que saber o melhor país onde ela gostaria de morar, né? onde ela vai ter uma vida, né? ela, ela tem que gostar da, do lugar, então nós vamos conversar com ela e é muito muito bom poder escolher. Parabéns, Beatriz. Parabéns a Karina Rezende pelo excepcional trabalho. Oh, lindo, maravilhoso. Mas, gente, é foco, é dedicação, é empenho, é abrir mão de um monte de coisas aliás, de muitas coisas para seguir a trajetória na dança, né?